Mortal Kombat Annihilation. O primeiro filme do Mortal Kombat, lá de 95, até que foi decente. Mas essa anomalia do sistema aqui, rapaz... Com o um figurino provavelmente comprado num brechó, e com atores e atrizes que certamente podem trabalhar numa despedida de solteiro, vestidos assim, claro, se não, não. Mortal Kombat Annihilation vai deixar você com raiva de ter jogado fora 1 hora e 35 minutos da tua vida no lixo, que você vai querer de volta. Uma trama maluca que passa longe do jogo. E umas caracterizações dos personagens absolutamente pífias. Mais um. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Cuidem-se muito. Não esqueçam de deixar aquele super like. E principalmente, se inscreve no canal.